Renato Garcia vai fazer uma grande competição Nessa competição vai estar valendo o seu Jet Ski No valor de 60 mil reais Um Jet Ski muito bonito, o um Spike Tricks 2020, o famoso Jet Ski de manobras A pessoa vai poder desfrutar Do seu Jet Ski todos os dias Mas para isso ela vai ter que enfrentar vários desafios Ao todo são 10 desafios Nesses desafios ela vai lutar para conseguir O seu grande Jet Ski E no final de tudo quem tiver mais troféus Vai ganhar o Jet Ski e levar o prêmio De 60 mil reais para casa Então se preparem que vai começar uma Grande saga. E também que vença o melhor participante para levar esse grande e lindo jet ski para sua casa. na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de escolha onde esconde no hospital abandonado. Estamos é, no hospital abandonado há mais de 30 anos. Esse complexo enorme que você tá vendo aí no drone, com várias salas, várias salas de cirurgia, mano, de marca, de sala de repouso, até um necrotério, tudo abandonado há mais de 30 anos nesse grande lugar. E como vai funcionar hoje, galera? Lembrando que estamos no desafio do jet ski. E quem vencer hoje esse campeonato, tá ligado? Esse esconde-esconde vai levar para casa um troféu e esse troféu. No final dos 10 desafios, o cara vai levar o meu jet ski pra casa Que é o jet ski que vocês viram no início do vídeo, é um Spark Tricks 2020 nervoso Então, a galera vai ter que mandar muito bem E como vai funcionar, galera? Ó, é o seguinte, tem aqui os nossos participantes uhum. É o seguinte, vocês têm todo o hospital pra se esconder certo. E eu e o G, certo? Nós é os pegadores com Airsoft tá. Então vamos fazer uma simulação Achei o Bruno Entendido se ele gritar rendido, ele está pego. Porém, Bruno, você tem a oportunidade de correr. Se ele correr, eu posso efetuar um disparo. A gente só pode efetuar um disparo caso correr. Tá. Ou se estiver de longe. Isso eu encontrar ele é um no cantinho. Espalho. No cantinho. Cara, ah, um tirinho na perna não dá ah, nada. Não acho que nem. Então, foi. mano, toma cuidado. Então, quando você vê nós, já grita rendido. Vai por mim, que nós é, vamos judiar hoje. O último cara que sobrar, o último cara que sobreviver, ganha. Oh. Lembrando, vamos às regras. Regras. Yes. Não vale no teto. Que? Não vale igual o Roma na última vez. Não vale. Mano, pisou na terra, já tá desclassificado. Pisou no mato, desclassificado. É só dentro das salas, dentro né, de tudo. Não vale em cima. É, tem um, a parte escura dos banheiros das salas também. Não vale em cima. Não vale. E, Nos cima buracos. Dos buracos. Mano, tudo que for buraco pra dentro não vale tá Tem Aquele ah, gente... lugar onde você tá, vale é A janela que tem uma freta Também não vale, de... mano Vamos precisar pela segurança, hoje tá um dia bem chuvoso Mano, Escuta. é pra dentro tem do menino. hospital Não pode ir pra mata Tem que ficar sempre no corredor pra sala pra dentro Vai ser questão de sorte, galera Porque eu falo sorte, porque aí o G Não vai se movimentar junto, não vai ter que escolher um lugar pra ir primeiro Então, mano, tecnicamente é sorte Pode ser que a gente comece pelo final Pelo meio, pelo primeiro corredor Enfim, Renata, posso ficar me movimentando? Estratégia de vocês, tá bom? Ok Fechou? Fechou. Beleza? Vou passar outras regras. Então, galera, é isso, mano. Eles vão ter que se esconder muito bem de mim do G. Porque parece que o G tá. Nossa, eu tô, eu tô na alegria. Nossa, é Você quer... Eu tô louco pra não tirar. Te... Mano, eu quero. Não, Hoje vai sentar um bico nesse espiar. Então, Então, bora. Eles vão ter exatamente um minuto e meio pra se esconder. Oh, oh, tudo isso? Ah, o oh, louco. Quem quem? gritou louco? Olha a saída é ali, ó. Ô, louco, galera, quer participar? Então vem. Mano, um minuto e meio. É só isso. Não, não. Um minuto e meio, nós vamos entrar pra dentro e bora que vê isso melhor. Lembrando que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. Mano, a é mano. graças a eles que é, apoiaram esse nosso projeto, nosso patrocinador de canal. Vou explicar lá para vocês como funciona. Quando isso, eles vão se escondendo. Bora! Bom, galera, viemos aqui pro meu quarto, que agora eu vou explicar para vocês como que funciona o site da Blazer. É. Chama, mano. Você quer um site de apostas online para você fazer uma grana, um tindinho, um bagulho doido, tá ligado? Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Somente maior de 18 anos. E também você jogue com dinheiro que não vai fazer falta para você, tá bom? Vai meter o louco, não, meu amigo. Vai dar ruim. Dinheiro que vai fazer falta. 10 real, 20 real, 30 50, 100 mil. Mas não sabe, né? Cada um tem uma condição diferente. Então bora. Tem vários métodos de jogos aqui que a Blaze sempre tá inovando, tá ligado? É um site... Meu Deus, é, o tudo aqui. é um site realmente impressionante Que tá sempre inovando E aqui eu vou jogar só meus modos favoritos Que primeiramente é o modo Crash Eu vou colocar aqui, ó, 5 mil reais Vou meter o louco aqui, ó, 5 mil reais Vou jogar 5 mil reais e eu tenho que retirar o dinheiro antes de crachar Ó, em 3, 2, 1, coloquei 5 mil reais e é o seguinte, eu tenho que retirar o dinheiro antes do gráfico crachar Antes do gráfico fechar Porém, quanto mais sobe esse gráfico aqui, ó Mais dinheiro eu vou ganhando, tá ligado? Então eu vou retirar em 2x, ó 2x, 2x e Pum Boa, moleque, retirei de 5 mil reais que eu investi aqui, eu ganhei 10 mil reais, ou seja, o dobro. Então chama, moleque, esse é o modo Crash. É um modo arriscado, você tem que entender como que funciona, entender a plataforma que vai dar bom, tá ligado? Tem o modo Double também, ó, que é um modo bem legal, só vou explicar aqui, ó. Você coloca uma quantia... Caso você escolher o vermelho ou o cinza, você ganha o dobro E caso você escolha o branco, você ganha 14 vezes o valor Ou seja, 100 reais, 1.400 reais Vamos supor que ó, escolher, vamos ver qual cor vai cair, ó que é a roletinha, pá, caiu no vermelho Caso você tivesse colocado 100 reais no vermelho, teria ganhado 200 reais, tá bom? Tem esse modo DICE também, que é o novo modo dele É um modo de dados, tá ligado? Você vem aqui, ó, você escolhe pra onde que o dado vai cair Se ele vai cair pra mais ou pra menos, então coloca aqui 25. Caso caiu o dado no verde, ganhou dinheiro. Caso que no vermelho, perdeu tudo. E aí você, quanto mais você vai colocando pra frente aqui, ó, mais aumenta o multiplicador e mais grana você ganha. E o modo mais, que é um dos meus modos favoritos também, né, mano? Que esse modo aqui é tecnicamente é um jogo antigo já. É o um jogo do campo minado. Eu joguei isso aqui muito antigamente. É o seguinte: você coloca aqui um valor, ó. Vou colocar aqui, ó, também, 5 mil reais. E aí, você escolhe o tanto de minas que você quer. Quanto mais minas você coloca, mais perigoso fica o campo minado. Porém, se você acertar o diamante, você vai ganhar muita grana. Eu vou colocar aqui, ó, 6 minas Comecei seu jogo. Um, dois, três e. Boa! Diamante! Já ganhei grana, moleque, ó! De 5 mil coloquei, já ganhei mil e, e, e 1.140 reais. Tá com 6 mil aqui. Vamos ter que achar o diamante. Boa, outro diamante de 5 mil já tá pra 8 mil e agora mais um diamante só pra me duplicar tudo. E... Tô moleque! De 5 mil reais que eu coloquei, vou retirar 11 mil. E eu poderia continuar ainda, tá ligado? Ó, retirei, dupliquei o meu dinheiro em alguns minutos, tá ligado? Então, mano, esse aqui é o site da Blaze. Lembrando que tem vários outros jogos. Ah, real não gostei do modo Crash. até é uma dobra não vai ser uma dobra Tem, mano, olha que é o tanto de possibilidades que tem de jogos que você pode se dar bem aqui. E que nem eu falei, você tem que ser maior de 18 anos e e também jogar com algum valor que não vai fazer falta para você Porque você tem chance de ganhar Porém, tudo que você tem chance de ganhar, você tem a chance de perder Então, mano, um valor que vai fazer falta para você Ah, eu conheço muito amigo que ganha muita grana com isso Mano, top demais, os caras jogam com responsabilidade Então seja responsável Lembra que tem meu cupom também de desconto E assim que você entra também para depositar aqui, ó É bem fácil, tranquilo, ó Aqui, ó, tem vários métodos, PIX, cartão de crédito, transferência bancária e também pra retirar a mesma coisa, tá bom? Então é isso, bora voltar. Bora, Blazer! Chama! Ô, Gê, vem pra cá. Ó, oh, pera, eu vou ligar o cronômetro. Um minuto e meio. Um, dois, três, vai! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. O Renato vai um lá! Bora, bora, rapaziada, um minuto e meio! Du, Du, Du, vai, eu tenho um segredo, eu tenho um segredo. Ô, Gu, vem aqui, Gu. Ah, Na último corredor não pode, tá? Tem esse daqui é o último? Não se esconde ou nem fica se movimentando? Então. Os caras é descendo. Ô, oh, não, oh, Jota! Não. Qual que é o último corredor que falou que não pode? Vai tá lá. Qual que é o segredo que você tem aí? do Du, entra aí. Entra aí, Du. Aqui? Nossa. Sério? Não, viado, de não, não. Não, não dá pra respirar. É ó, até esse. É esse daqui é o quarto. Até ali pode. É até esse. Eu é esse daqui desce lá pro fundo. Vê se entra dá pra respirar, mano. Né? Mano, dá pra não né, ficar se movimentando, mas aí vai quando quando ele pegar tipo, as pessoas... Ó, aqui, aqui não tem saída, não dá pra rodar. Por exemplo, ele vai descer pelo meio. Vamos, fica fica lá, vamos ficar lá em cima, que lá em cima tem como não ficar passando por um lado pro outro, ah. vamos. E aí? E eu vou ficar no final do bagulho. Ai, caralho. É aqui. É. Meu Deus, cara. É aqui, ó. Nossa, escorregando pra caralho, tá? Ai, viado, se ele vier. Sei o Leó Eu não tô querendo correr pra cansar. Vai, vai. Ó, pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda. Nossa, credo, viu o outro? Ele suspeito. Tá Ali não pode, né? É, não pode aí, ó. É. Caralho. Aqui é ruim, não dá pra correr. Acho que eu vou voltar. Tem que ser logo, antes que ele desce. Tem uma porta. Olha aqui. Que não, não pode, é do último corredor lá. Hã? Eu acho que pode. Fabrício, Fabrício, Fabrício, vem, vem, vem. Mano, aonde que é aquele bagulho ficar pulando? Tá ligado? É no fundo. Porque, mano, na hora que ele que ele tá aqui... Mas sair, né? E na hora que ele estiver lá, nós pula pra cá. É. Aqui, ó. É isso uhum. mesmo. Ui, filho da puta! Mano, o bisu vai ser correr dele. Deus me livre. Deus me livre. Vou aqui. Que merda, hein? Ô Bruno, vem cá, Bruno. O vovagio deu aqui. Gida subir aqui. Ah, viado, aí não, mano. A ah, Navana vai pra onde, viado? Não tem lugar. Oh, o cara. Aqui não pode passar. Pode. Aqui pode, não pode? É, nós pode ficar. Aqui não, não pode, é no último corredor e não pode passar aí pra fora. Ó, é, viado, se vir o G e o Renato. De um lado, vai é pro outro. Vocês assustaram, velho? Muito <risos> Ó, tem muita gente lá Mano, tem duas equipes, pai A nossa é a deles Fabrício Pode, né? Pode Cadê o Fabrício? Fabrício Galera Um minuto e meio E eu e o Gê vai adentrar Bora Bora, G <risos> Vamos reventar Tamo entrando Ah, moleque Estão vindo, galera ferrou. Mano, eu vou ficar me movimentando, tá ligado? Tentar, né? Fatia aí pra esquerda, a gente se encontra no corredor. Ô, Gê, você não acha melhor, né, vir dar uma limpada rapidão, né, só pra nós ir contratando uns caras? Oi? Vem comigo, vamos contratar uns caras. Chega aí. Aqui, eu vou pular lá e nós se encontra, pá. Lá no final? Quanto mais cara nós pegar, mano, é contratar, mas tem que ser cara bom. Ok. Tá vendo? É. No fundo, gente, no fundo. Já vi um. Tá. No fundo. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Ele já tá aí, pai. Pode. Não, não tem saída, mano. Aqui é onde eu tava ali, não. Tem que ficar mais ver aqui. Pode ficar? Tá lá, eu vi a voz dele. Ele tá ali, o Renato. O Renato e o G. Passou pra lá pro último corredor. Fabrício, senhor. Onde é. você vai se esconder, não, cara? Não, tá Porra, tem uma portinha ali. Dentro não, eu do armário queimado. Escreira. Ô, fala a real pra você. A ah, ah, real é o quê? É nós ir. Pra, pra, pra, pra, pra frente E eles ficam aqui no fundo procurando eles, mano Enquanto uhum. eles ficar lá na frente de boa É, mas lá na frente é os é primeiros que eles vão pegar Quem? O, o primeiro que eles vão pegar Não é, viado Ô, Leozinho, última vez, senão não, não ganhou porque você não escutou eu, hein Não, ó, você quer ir pra frente agora que eles estão lá? Não, o, o Renato tá naquele corredor lá que Ele acabou de passar Então, eu não vi o G Mas é o seguinte, se ele vir pra cá, nós é ir lá pra frente não ganha Ele vai ficar aqui nem louco procurando nós Nós né? vai estar no mesmo lugar que ele saiu, entendeu? Uhum. Vem cá, bocado Pera aí, pera aí, pera aí, mano Eu não sei onde pode estar a galera. Passando! Tá dá pra fazer picada na ele vem pra cá, nós dá a volta. E... Mas o G, viado, tem que estar tá alguém vendo o G. Eu vi é, o Renato. Né? Eu vi o Renato pra lá. No começo uhum. do jogo, eles estão juntos. Um em cada corredor. E eles vão fazer uma limpa. Você sabe não, que eu ia entrar. Ele não negócio lá, mas não pode mais. Não pode, não pode. É, não pode. Olha lá pra você ver. É só questão de tempo ali, ó. É, ali ele vai pegar. Aí, nós né, corre pra frente. Só que nós né, temos... Na, na, na, na, na, na, eu tinha que ver o G Eu acho que se agora, se nós for lá Na entrada, no, no lugar que nós entrou eu, eu, Não, seu so, so, so, plano é bom mano. Quem? Aí é o primeiro lugar que eles vai, é a boa Ô G, cheguei É melhor você ir por aqui ou pelo corredor Nós se encontra, para eles não conseguir fugir para trás Mas desse tem que mano, do que cada salinha Dessa, pode ter alguém, mano É melhor andar junto, cara, pelo Tom menos bom. nos corredores, tá? Fechou, então eu a pego a esquerda, que eu gosto da esquerda Mano, tem que olhar. Esse é um rato, tá? Aham. Ele fica até em cima. Bora. Bora, galera. E, hein, Leozinho. Eu vou, vou, vou lá pra frente. Será? Vou. Ai, boca. Eu acho que é boa, Eu, eu vou lá pra, pra frente, frente, frente, porque eles têm. Eu vou tenho... fazendo... tudo para cá. Eles aí tudo Se aqui, eu perder, perdeu. Pelo menos eu, eu, eu, eu arrisquei. É, você fez o que você queria fazer. Vai lá, boca. Boca, vai por dentro, então, viado. Saiu, vai tomar <risos> Rendeu, G? Rende ele, G, tem que estar tá rendido Rendeu, já foi um Vai. Bora, Gu Quem que é? Era o Gu Hã? O Gu, Gu. Chega aí, você é um pegador bom Pra cada, cada, cada, cada, cada cara que você pegar, 50. Me dá uma arma. É? Porque eu já vou pegar uns 4, 5 agora. Mesmo? Uhum. Tá. Agir com nós aqui, é perto? Uhum. Então bora. É pra frente? Então bora. É. é isso aí, mano. Cada cara, 50. Aí, nós tem mais um, tá? É aí. Tá aqui, tá você sai e marca. Viado, tem uma porta na parte de cima assim, ó. Você nunca vai te ver se ficar agachadinho. Cheguei, é cheguei, é? cheguei. Acho que pode. A ajuda a subir aqui, Cheguei, cheguei, cheguei cheguei, cheguei. cheguei, cheguei, cheguei. Correr. Oi. Oi. Vou pegar aqui, ó. E vou encontrar você lá na frente. Fechou. Você não quer ir cucu? Não. Pode ficar vocês dois. Tá de boa. Tô vendo ele. Nossa, corre, corre, corre, corre. Corre, corre. Eles estão lá. Pode vir comigo. Confia, pai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, confia, confia. Eles estão lá. Eles estão lá no último corredor. Confia. sai, mete pé. Morto. Corre, corre. Aqui, rapaziada, é o limite, ó. Dali não pode mais. Rendido, rendido, rendido, rendido. Vai. Rendido. Você não quer abrir uma negociação, não? Pode ser. Dá uma arma que eu ajudo. Joga uma arma no meu peito. Ai. Quer jogar uma arma no meu peito, não? Eu quero. Então eu joga tô aí. Tô eu? aí. Eu, Davi, também vai sair com tudo. Joga um do quadro, eu tenho, um certo, eu tenho um Tem que pegar o G. Dá essa a gol Pro Gugu. mas o G tá no final do corredor. Fiquei na fora. Vai, repete nesse cortes aí que eu aqui. Tem armas? Tem armas? É isso é que agora você pode escapar, vai pra mim. Filha da puta, que susto, pai. Piada, você já foi rendido? Ah, tô participando da brincadeira. O que aconteceu? Eu tô brincando, tô me escondendo. Eu me esconder aqui, mano, não sei se pode. Pode, mas o Bruno sempre se esconde aí. E ele sempre acha, pai. Tipo. Ai, ah, vou esconder eles. Pô, oh, eu vi eles, mano. Hum. Viado, você esconde no outro, o outro tem esse aqui também. Ah não, vamos esconder aí, não. Aí ele já tá ligado. Eu prefiro ficar correndo, tá ligado? Ah, então. Tá. Por, porque, porque eu vi, tipo, aonde ele tava. Aí eu corri pra cá. Ele tá lá do outro lado agora. Aí depois eu vou ver se ele vai vir aí eu vou dar lá pro outro lado. Tipo, eu vou dar olé, tá ligado? Só a forma pra mim Negocia com o Renato, negociou? Solta pra mim. Só um pra casa. Renato, você que escolhe. Qual dos dois? Eu peguei que eu. Não, é. Eu acho que. Escolhe! Ninguém aí é apto ainda. Ok, mete pé, galera. Vamos ficar aqui. Eles não vêm aqui, né? Eu acho que eles não vêm. Eles vão ficar caçando. pra ah, Pra cá. Vamos passar aqui, mas escolhemos aqui. Boneca do capiroto. Oh. Sabendo que nós estávamos no começo, agora era bom ir lá, ele já tem limpar. Perdi, perdi, perdi, perdi, perdi, perdi, rendido, rendido, rendido. Morto, morto! Léo, Léo, Léo! Eu também tô? Segura o nosso caçado. O Léo prometeu 50 pila por, o Renato 50 pila por pessoa. Seja pela diversão. Seja pela diversão ou não, eu vou ter que entregar um amigo meu, pai. Senta o dedo, fatia, cômodo por cômodo. Eu já sei aqui, um aqui, ó. Rapaziada. Perdi. Rendi, perdi. Rendido. Rendido. Rendido. Rendido. rendido. rendido. Eu, eu rendi. Vai lá. Ai, caralho. <risos> rendido. Viado do céu. Era pra não ter corrido pra cá. <risos> eu comprei bem, comigo, tá? Eu comprei Nossa, bem você é um Judas, hein, Igu? Viado. Ô, James. Rataram hum? eu, pai. Rendido. Ah, tô rendido, então. Pegaram eu, James. pai. Ah, ó. Já vou dar o papo. Qual que foi o nosso combinado? Deixa eu descer daqui. Qual foi o nosso combinado? Pé no chão, irmão. Pé no chão? É, foi pra Caralho. Morto saído. Deu não, hein? Deu não. Hein? Deu não. Deu, não vai ser dessa vez. Caralho. Ah, é, mas pegador pode vir pelo... Ô, Gol. Ué, a regra não é pra todos? Você, foi... Você veio pelo... pela terra. Quem veio pela terra? Você. Lá não tem como passar. Eu desci aqui, ó. Não, eu desci aqui, é verdade. Eu, eu tinha visto ele. Eu apontei ele, Lembra? Tá certo. É, rapaziada. Já era. G vai fazendo a limpa aí que eu vou nos moleque onde que tava. Gente, peguei dois. Está de pegador? Isso. Comentarista, tá vamos começar? Márcio e Jota eu peguei aqui embaixo. J. É o Léo que tá aí. Ah, lá onde? O Léo tá para lá. Ah, já já pegou ele? Já. Ah? <risos> já. Léo? Aham. Mas é Tá limpo? Tá limpo. Pra cá tá tudo limpo então. Oi? Me passa a saber se você já pegou. O Léo tá pego. Aham. Uhum. O Márcio tá pego. O Jota tá pego. final tá, tudo? Tudo. Aí não pode, né? Estão em cima. Tão... Tá Aqui embaixo já foi tudo. Agora só falta em cima pra né, não conferir. Eu tô achando que eles voltaram pra onde já tava. Uhum. Na primeira, né? Uhum. Vem comigo então. Lá no final foi, tá finalzão? Já. Foi lá que eu peguei o Márcio e o Jota. Mas você entrou na... no portal pra direita assim? Na última. Não, isso é perto Foi lá que eu peguei ele. Tá, E aqui na parte de tudo ali? Já tudo. O Gê tá aqui conferindo aqui embaixo também. Gê! Gênios! Shhh! Tá lá. <risos> você entrou aqui já? Já. Eu vim conferindo todas. Gênios! O quê? Nego, faz essa malícia aqui pra ver que ele não falta. Tá limpo, tá limpo. Mas já olhou já. O que você pegou, Gênios? Shhh! Ele peguei Renato. Peguei um monte de gente, cara. Joguei, me fala qual nome? Peguei o Léo. Tabel. Peguei o Du. Deixa eu colocar o ok. Peguei o Gu. O Gu, beleza. Só? Ai, que eu me lembre só, irmão, mas teve mais um que eu não lembro quem que era. O, ó, tá faltando o Boquinha, Bruno, Barreto, James. James o... já morreu. O James morreu? Morreu. Tá faltando então o Boto, ah. o Bruno e o Boquinha. Bora. Ah, e o Lucas, tá? Ok, então. então um... já foi, né? Ver se então tá hora. Ó, o seguinte, Gê. Ele e o. E o. coisa aqui, a né, vai dar um bisu, por lá, por trás, tudo de novo. Pega aquela caixinha, não E Eu vou subir aqui e pegar o segundo andar, lá de cima. Na primeira ala, que eles não vai estar, não. Fica esperto daqui pra cima, ó. Onde pode ter cara, tá, pô? Já peguei vários assim, tá? Uhum. Então Ô, oh, falta quantos? Falta quatro. Vai. Sai. Sai. Rendido, rendido. Porra, louquinha do céu. quantos falta? Estando chegando. Não. Ah, viado. Nossa, eu vi o tênis. <risos> Filha da puta, você não vai pra trás? Ah, viado, morri, viado. Se tiver, é bom sair que eu já vou entrar atirando, hein? Pro primeiro corredor. Pessoal, já vi tudo. E ainda está Essa minha não tá atirando, Essa aqui não tá atirando. Dá uma olhada aí. Mas não, não esse corredor bem mesmo, né? Não. Ô Marco. Oi. Pega o primeiro corredor então. Pode ser? Uhum. Lá. Ó ah, o jeito aí. Você vai saindo já, vai, vai, vai, vai. Ah, o Aviator já foi pego? Não. Não, não Não tem lógica. Ah. Eu já olhei aqui. Ah. Não, tem, não tem lógica o Boto ter ido pra muito longe, por exemplo. Ele veio pra cá. Ó. Ele tá pra cá. Porque ele passou por mim e foi pra lá. Ele e eu aviei. Falta três caras, tá? Bruno Barreto, Boto e Lucas Vieira. Ah, Olha o o Boto tá lá. Vai, vai, vai, vai! boto! Correu pra onde? Vai, de vai, vai, vai, vai correu! Vai, moça! Vai! Sai! Sai! aqui, só pra ele aqui. Sai! Pura aqui? Pura aqui tá para pra frente ou tá pra cá? Pura aqui, aqui só. Só gente. Caralho! aqui. Mano, ele desapareceu um fantasma, Ele tá aqui. Tô sentindo o chão dele. Eu Só dá uma olhada ali, pula tá lá. ali. Não tô Pra cá ele não cruzou. vem, vem Ó. Um. E aí? Ah, pelada da mãe, entrou por... Presentinha, presentinha. Vai, vamos logo. <risos> <risos> mil. Mil, dois, presentinha. Não, presentinha. mil. Mil menos de Não, mil. Então, embora. <risos> <Suta> que <parema. risos> um. Vou pegar o boto agora. Ó. Melhor sair, senão vai levar, hein? Ó. aqui. Vai, seu lixo! Não atira, não atira, se não atira! atira. Liso. Não atira! Liso. Não atira! Vai tomar! Nossa, okay. mano! Ó, você não tomou um tiro que você deu muito trabalho, cagou é contra mim, só um. Um só! O Bruno. Ah, Onde ele tá? Ali. Eu acho que nem pode aqui, é, tá? Tá ali, calma calma! O que? Calma, meu Deus! Eu não gosto de andar de mão dada! Vai que agora você é um dos nossos, bota! Eu o o Lucas Vai. Quem pegou? Falta só um? Olha só o Bruno, mostra pra mim. Falta só um? Não, eu ganhei então. Não. Tá, vou mostrar onde que ele tá. Não pode ser. Ele tá no buraco do ar condicionado, mano. Qual? Eu acho que do lado de lá. Mas não pode estar no buraco. Então, por isso que eu fiquei quieto. Eu ganhei daí? Sim. Vamos lá, vem cá. Nossa, o gordinho corre, rapaz. Eu só precisa... Pessoal precisa... Pra ver se não corre. Aí, ó. O Boto ganhou. Caralho, viado! Gê, corre aqui! Gê, corre aqui! Vem, Gê! Aqui, ó, último pavilhão. Aqui, ó, pegamos um ratinho ali, ó. Aí ah, não pode, ué. Vem aqui, vem aqui. Vem cá! Ei! Ô, Gê! bot Boto, filha da p, me ah, mas você quer fazer coisa errada, pai? Mas eu não tô no teto. O quê? Eu falei buracos. Eu falei, falei. Falou ainda, hein? Ô, Genilson! Não, não se, se mexe! Não, pode tirar. Se, mexer. Se, se você mexer um pé, você vai levar. Olha lá. Não, ele tava mais pra dentro. E só, só pra você me lembrar, eu deixei claro... Pé no chão. Que não nada valia dele de buraco. Então, Bruno, você ia ganhar, mas foi desclassificado. E o vencedor é o Boto. Ai, ah, caralho, Bruno! Você foi liso, mano. Você foi errado. mano. Que nem eu falei, agi na desumildade. Ah, Brunão! Não, não, é de não. Agiu, mano. Aqui, agiu, mano. agiu ou não? Na boquinha, na boquinha. Foi falado aqui, não podia. Vai, vai, vai, vai, vai, essa aqui, ó, a gente vai abrir. Oh. Oh. Não, não, a na não desumildade, não. Eu achei que não valia no teto, aqui é não era é no teto. Não, aí é o quê? É o. o que ah, tá é o chão. Teto, não, eu falei, não vale o buraco. O tem... pouquinho tava tá em cima lá, Tudo que é chão. Não, um pouquinho eu peguei no chão. Vocês estão certo, galera. Vamos gravar o próximo vídeo. Esse cedido tá dando brilho. É o seguinte, galera. Deixa eu reunir com todo mundo. Vai. Reuni reunião aqui. Reunião, reunião. O que aconteceu? Eu deixei claro que não valia. em. cima. Na... Buraco. No cima, buracos. Buracos, Buracos. Buraco. Tirar o pé do chão. Eu encontrei é, o Boto. Faltou o, o Bruno. Então o Bruno tinha ganhado. Encontrei o Bruno dentro de um ar-condicionado é. pra dentro. Ah. E foi. Acho que todo mundo tá de. Todo mundo ouviu que eu falei que não valia. Certo ou não Certo. certo. Com Os dois certeza. Desclassificado? Né? Não. não e mesmo. ele foi desclassificado. E o Boto ganhou? É! Você conseguiu se esconder, oh, Boto? Ganhou, um troféu, é, Ganhou não, um troféu maior! Ganhou o troféu de jet ski, não, não, o cara que todo mundo fala, ah, ele não vai conseguir porque os magrinhos é mais rato, é, mano. O, o Boquinha falou é, assim, tem que ter um elefante pra te se esconder atrás. Uhum. É, Boquinha, okay, essa é pra nós. E, pô, né? dentro de casa não tinha como, né? Não, mas mas de dentro, de um hospital não tava abandonado. Mas viu? sabe qual foi Ele a foi estratégia? rato, mano, ele foi muito não, não esperto. Não, ele ficou se ali. Sabe qual foi a minha estratégia? Já falaram com o aqui. Não, vai ter A agora. Minha estratégia foi ganhar. É. Ganhar, ganhar, ganhar, Galera, então... Sem <risos> assim que você chegar em casa, já te dou o seu troféu, Fechou. guarda ele, que no final dos 10 campeonatos, quem mais tiver troféu, ganha, galera. Boa, Obrigado. você mereceu, mas na honestidade, o Bruno sim, foi denunciado e denuncie, galera, porque você foi achado? Foi, foi. você foi achado? Foi. Sabe por quê? Vocês agiram na humildade. E um cara ia ganhar <risos> agindo <risos> na humildade. É muito fácil um cara se esconder embaixo da terra e esperar todo mundo ser pego e depois aparecer como nada aconteceu corrupto no meio aqui então fala é, eu ele, ele. ele me ofereceu 300 eu falei quero mil. Enfim, mil <risos> denuncie porque esses cara vai levar o jet ski de vocês e vocês têm que aprender a jogar na honestidade e tem que cobrar a honestidade de todo mundo tá bom palmas por evento <risos> agora palmas pro bruno desonesto é! é. desumindo desumindo Dois, galera, tão junto pra pra nós galera, tamo junto, valeu, nós e boa, boa, até nóis.